mm <laughs> be Bom, é, obrigada pelo convite, muitas graças, é, tudo que eu sei falar é em espanhol, <risos> então muito obrigada pelo convite né, é, para essa conversa. É, eu sou a Anny, né me chamo Anny Chagas, eu sou do Brasil, né? mais precisamente de Belém do Pará, é, eu sou da Universidade Federal do Pará, onde eu realizo minhas pesquisas e também trabalho como professora de língua portuguesa né, na universidade. Já faz mais de dez anos agora é, que eu trabalho na universidade. E, na verdade, durante o meu percurso acadêmico, né é, sobretudo no mestrado, é, a minha pesquisa no mestrado foi sobre as imagens que os sujeitos eles criam né durante a conversação. E essa pesquisa, ela foi realizada com os coveiros dos cemitérios públicos né, de Belém. Então, é... só que nessa pesquisa, eu não estudei o corpo, né? não estudei a relação do corpo. Eu estudei mesmo a, a, o discurso dessas pessoas, né? porque a minha pesquisa no mestrado era na área de análise da conversação. Então, eu estudei né, essa o discurso dessas pessoas para entender que imagens elas projetavam durante a, a conversação, né? Que imagem elas projetavam? Quais imagens elas gostariam de reforçar e quais imagens elas, né? Vez por outra elas queriam na verdade é, não reforçar e acabar mudando essa imagem durante o discurso. Então a minha pesquisa do mestrado foi sobre isso, mas eu não pesquisava o não perdi, não pesquisei o corpo, né? Eu me eu eu me centralizei durante a pesquisa do mestrado é, no discurso, né? Mas eu sempre tive esse interesse em estudar essa relação do corpo com o discurso, né? Era uma coisa que eu não tive tempo mesmo no mestrado, porque senão a minha pesquisa ia ficar muito grande, né? Uhum. Então, é, mas existia ainda dentro do, da minha cabeça essa necessidade de estudar essa relação entre o discurso e o corpo, né? Então, assim, basicamente... É, assim falando, basicamente, essa minha, sou, sou eu, né? Eu sou é, professora de língua portuguesa, terminei o doutorado recentemente, né? Defendi a minha tese é, em fevereiro desse ano, sobre na área, na matemática de língua de sinais emergente e atualmente eu atuo como professora de língua portuguesa na universidade. Então, como eu falei anteriormente, desde o mestrado eu tinha essa necessidade né, de estudar a questão do corpo, né? como é que o corpo influenciava no discurso e, sobretudo, o silêncio. Né? Porque durante a minha pesquisa do mestrado, eu estudei um tipo de atividade de formulação textual que se chama a pausa. Né? Então, eu via que existia uma diferença, na verdade, entre o silêncio e a pausa, né? entre você pausar durante uma conversação, e você é, fazer um silêncio mais prolongado. Né? E, e como esse silêncio, com toda a estrutura corporal, né, ele tinha um significado durante aquele ato conversacional. Então, em 2015, eu conheci a professora Ivani Fuseliê, que foi minha co-orientadora né, de, de doutorado, e conheci ela e conheci a professora Luizete Carnier, que já desenvolveu uma pesquisa com surdos na ilha do Marajó. Né? e Então, foi através delas que eu conheci, na verdade, a comunidade de Fortaleza, né Então, elas foram até a escola e nos convidaram para fazer uma visita técnica na comunidade, porque nós estávamos fazendo um evento, nós éramos parceiros né, na realização desse evento, e elas nos convidaram para conhecer a, a comunidade. Então, meu primeiro contato com a comunidade de Fortaleza foi em, em 2015, né? e eu nunca tinha me interessado antes por língua de sinais, né? eu conhecia, evidentemente, mas não tinha nenhum tipo de contato. Fiz algumas aulas, mas depois de desisti do curso. E foi nesse momento que eu conheci a comunidade, né? Então, e quando eu vi né aquela comunidade, aquelas pessoas se comunicando, né, com toda a estrutura do, toda com toda aquela performance corporal, né? E aquilo me intrigou muito, né? E eu falei gente, isso aqui é uma coisa incrível, né? Essas pessoas elas são incríveis. Então, o que que eu posso, como é que eu posso estudar essa língua, né? E aí, em 2016, eu fiz a seleção para o doutorado e, e já, já com essa perspectiva de estudar aquela comunidade, né? Então, como você disse, é uma comunidade pequena, de certa forma, né? Essa comunidade é formada por 10 surdos adultos, não há adolescentes nem crianças, né? Então, a surdez nessa, nessa área que você disse, né? que é a área que eu, onde eu faço a minha pesquisa, que é na, no município de Maracanã, né? mais precisamente na vila de Portalezinha. no início do período de colonização desta região, existia a prática da endogamia. Né? Então, em função disso, é, existe um grau de surdez elevado nessa, nessa região, né? na, ilha de, na, na área de Maracanã, né? mais precisamente na ilha de Mayandewa, né, porque você tem o um município de Maracanã a ilha de Baiandeu, que fica dentro da... Né, Fortalezinha fica dentro desta ilha. Né? Uhum. Então, dentro desta ilha, existe um grau de surdez elevado, sobre em decorrência dessa prática da endogamia. Né? Então, você tem uma comunidade pequena, né, formada por surdos adultos. É uma comunidade que, geograficamente, é, está localizada geograficamente forma é, isolada, né, do, uhum. do grande centro urbano o que é um fator muito importante para a língua, né? Então, você tem uma relação parental muito grande entre essas pessoas, né? Existe uma, um grau de parentesco muito grande, sobretudo pela, em função da prática da endogamia. Então, todos eles têm o mesmo sobrenome e, e, tem, e são parentes entre eles, né? Uhum. Então, existe uma relação parental muito forte, uma relação amical muito forte, né? Então, essas pessoas, é uma comunidade formada por 10 surdos, né? E você tem os ouvintes, que são os, os parentes, os amigos, as pessoas que, às vezes, estão no mercado, né? Que estão no outro lugar, que se conseguem se comunicar com essas pessoas, né? Uhum. Então, evidentemente que... Os parentes eles têm uma proficiência muito maior na língua, porque convivem com esses surdos, né? mas, de forma geral, toda a comunidade consegue se comunicar com eles. Falando de características dessa comunidade, né, você tem a questão parental, que é muito forte, né, o laço parental, a localização geográfica, né, uhum. e quais são as relações que unem essas pessoas, né, então você tem relações de parentesco, relações de amizade, é, relações que são nutridas ali pela prática cotidiana, né? então você, nós estamos falando de uma vila de pescadores, né, então você tem práticas sociais ali que são muito comuns naquela comunidade, que é a pesca, a agricultura familiar, né? Então, tudo isso, todas essas práticas culturais, a dança, né? Então, nós estamos falando de surdos que dançam carimbó, né? uhum. é, Que é uma dança típica da, da nossa região, né? Então, essa relação cultural, né? E essa relação social, ela, de certa forma, impregna, né? Essa, não só as relações sociais, mas interfere também na prática linguística dessas pessoas, né? O que, que vai ser dito, qual que é o vocabulário, né? Então, isso é muito presente nesse estudo, né? Eu consegui identificar isso muito presente nesse estudo. Com relação à gestualidade, né? durante a minha pesquisa, é, eu identifiquei que a grande maioria dos sinais né, que são produzidos por essa comunidade são sinais de base icônica. Né? Uhum. Então, você tem sinais, evidentemente, né, que são sinais que nós chamamos de sinais lexicalizados, que são sinais convencionados já por essa comunidade. Né? Então, por exemplo, você tem é, homem... Né? você tem mulher, esse é o sinal que eles fazem para mulher né? okay. Então alguns sinais, casa né? então, idoso, velho né? então esses sinais são sinais mais convencionalizados né? são sinais já estabilizados mas a grande maioria desses sinais são sinais icônicos né? Então durante a minha pesquisa eu não só é, é, conversei com os surdos né? não só que realizei as entrevistas com os surdos, mas sobretudo com os parentes porque na verdade a, a o propósito também da pesquisa era identificar como é que se dá essa relação né, uhum. de, de como é que a língua funciona nesses dois polos, né, como é que essa língua se realiza dentro dos entre, na relação entre os surdos, surdos e surdos, e entre surdos e ouvintes. Né? Então era de sua importância que eu conversasse com com os parentes, né? uhum. e, então sempre perguntava para essas pessoas como é que você fazia para se é, para é, conversar com a sua mãe, sabendo que você era uma criança e você sabia que a sua mãe, né, ela não oralizava, né. Então, o que que você fazia? Ele falou, não, a gente fazia gestos, comer, né. Então, você tem gestos ali que de base, né, você consegue é, estabelecer uma comunicação com essas pessoas, né. Então, existem alguns sinais, por exemplo peixe, né? Já que a gente está falando de uma comunidade pesqueira, barco, né? Então, esses sinais, lua, né? Então, esses sinais, eles, eles estão presentes de, nesse imaginário dessa comunidade também, né? São são são, vocabulário, são vocábulos, são palavras que são muito presentes também entre os, entre os ouvintes, né? E hum. eu sempre falo o seguinte, né? A gente diz que essas línguas, né? Elas surgem de uma dupla restrição, né, que é você, o surdo ter o que dizer, né? mas não conseguir fazer, uhum. né, porque de certa forma aquele ambiente não proporciona isso, né, sobretudo quando ele não tem, é, quando as pessoas que conversam com ele, elas não dominam essa, lei, né, então e eu e, a, e que se diz teoricamente é que essa dupla restrição ela existe sobretudo da parte dos surdos, né? Porque eles têm muito o que dizer, mas não sabem como fazê-lo. E aí o que que eles fazem? Eles criam uma língua, né? Mas eu digo na minha pesquisa que essa dupla restrição, ela existe nesse caminho também. É uma é uma dupla restrição que existe numa numa via dupla, porque essa dupla restrição ela não existe só para os surdos, ela também existe para os ouvintes, né? Então por isso que eu quis é fazer também a pesquisa com os ouvintes e com os parentes. Porque essa dupla restrição também existe da parte da mãe que tem um filho surdo né, e que não sabe se comunicar com ele. Né? Uma criança de três anos, quatro anos, ela vai ter que criar né, toda uma gestualidade né, para poder se comunicar com essa, com essa criança. Né? Então, existe essa dupla restrição, sim. Existe uma ânsia, uma ânsia ansiedade por se comunicar, mas não só da parte do estudos, também dos ouvintes. Né? Okay. Então, essa língua ela surge é, a partir desse tipo de relação, né? a partir desse tipo de necessidade, né? de uma necessidade real de comunicação. Então, a gente pode dizer, sim, que é uma língua que foi criada e que foi elaborada, né? todos esses parâmetros, os, voca os vocabulários, né? as formas icônicas que são utilizadas, elas foram elaboradas, elas foram construídas nessa relação entre surdos e ouvintes porque ela surge a partir dessa comunicação. É nessa comunicação que você decide o que que vai ser validado, o que, que vai ser considerado, qual sinal eu vou considerar em detrimento de outro. Por que eu vou dizer aqui que isso significa barco? Não né? então, existe uma, uma um comum acordo entre surdos e ouvintes. Né? Não, A partir de hoje isso aqui vai significar barco, a partir de hoje isso aqui vai significar peixe. A partir de hoje, isso aqui vai significar irmão, isso aqui vai ser velho. Então, existe uma, uma um comum acordo entre essas pessoas para que essa língua funcione dessa forma. Então, eu poderia dizer que sim.